Olá meninas, tudo bem? Hoje é mais uma dica da Ieda. Eu vou trazer para vocês três coisas que você não sabia sobre o dappin da maquiagem. A dica número um é que dá para você apoiar o dapping entre os dedos e você pode apoiar a sua mão na testa da cliente e com a outra mão você vai aplicando a renda e você pode movimentar de todas as formas o dapping com a sua mão que não derrama e nem cai. A dica número 2 é que o daping da maquiagem é reutilizável. Após a aplicação, basta você lavá-lo bem e secar que você pode reutilizar quantas vezes você quiser, desde que siga esses cuidados. Dica número 3 é que o em maquiagem é super resistente. E se caso ele cair, pode ficar tranquila que ele não vai quebrar. Esse foi mais um Dicas da IEDA. Me deixe nos comentários o que você achou do conteúdo, se te ajudou. E não esquece de seguir maquiagemoficial para mais novidades. Beijos e até a próxima!